Você já apertou azul? Já. Tá, não fazia. É, vai filmando. Aí, né? Vai filmando. E nós vamos fazer aqui também. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com uma pessoa filmando que é amadora, tá? Mas é ótimo assim, porque... Nada como nós fazemos. Agora nós estamos ao vivo tanto no Instagram como no Face. Nós estamos fazendo o quê? O curso de radiestesia magnética imantada básico com as frequências, né, Ana? Sim, com certeza. Né? E olha aqui a frequência. Oh, oh, oh. Em, em, olha o que está acontecendo, vídeo. olha. Vocês viram alguma coisa parecida com isso até hoje? É, isso, é muito interessante. É, nós estamos aqui não. também né com mais uma pessoa que está filmando, que eu não posso falar quem é, que ela não quer aparecer. Vamos pegar só um pedacinho aqui do braço dela. Hum. Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom, filma direitinho, tá? Certo. E pense. Olha aqui no vidro. Oh, olha aqui, faz o vidro, ó. Oh. Ah. Não tem como mexer a mão. Não é, não é possível mexer a mão para dar esse efeito no pêndulo. Um ele Ei, tem vida própria. Sozinho. É. é, e ele conseguiu encontrar o quê? Todos os problemas que a pessoa que está filmando, né? Sim. É. Tá com algum desequilíbrio, algum des... é. alguma harmonia. Que tá... E deu o que? Deu problemas hormonais. De, hormonais. O que foi? Hormonais? hormonais? O que foi mais? As glândulas, é, tireoide. É, é, quer dizer, foi tudo isso, né? É, você estava falando que antes da Claudete ir embora, que ela teve que ir embora, sobre o braço. Sim. O que que aconteceu? Ah, que a, a nossa colega aqui, aqui né? a outra... É, Você Estava sendo... Estava com pêndulo e... Ah, oh, tá grudando. Ela passou é. o pêndulo e tudo mais e ele direcionou para o meu braço esquerdo. Isso porque ela nunca tinha mexido? Não, muito. eu não tinha falado nada. E ela eu também não, falei, não conhecia não. nada. Não. Oh, oh. E ela, ela falou, ah, está direcionando para o braço. Foi quando foi quando eu falei não, eu levei um tombo esqueci de falar para vocês eu levei um tombo nesse braço esquerdo e ele inclusive fui fazer ressonância tudo e eu, eu tenho que voltar lá para ver Tem que voltar e, e ela detectou que detectou e olha aqui o que a, agora a Ana está fazendo né Ana? isso olha lá, é, é, a, é a frequência recebendo Exatamente né, a frequência biomolecular, a, a, o que a nossa amiga, pode falar o nome dela? Vamos falar? Como, como é que é fala? O nome? Catarina. A Cata, Catarina está precisando que veio a harmonização, é do que Catarina me fala? É, das glândulas. Do, da, dos hormônios glândulas, glândulas tiroides, tiroides. tiroides. Então, olha só. Então, tá tudo rolando aqui, né? Você ia perguntar alguma coisa, Ana? Né? Você me perguntou? Sim, eu ia perguntar, sim. É, por exemplo, nós aqui estamos fazendo esse treinamento, né? Das frequências, do pêndulo, da utilização do pêndulo e tudo mais. E temos, claro, de um, um, limitações, algumas dificuldades. Então, o que eu perguntei foi em relação justamente a isso. É, que a Armin tem uma habilidade fora do comum. É, à medida que a gente for treinando, que for exercitando, é, é, a, é a possibilidade da gente estar então aprimorando isso e desenvolvendo cada vez mais a habilidade e o, e o treinamento. Olha isso agora, ele está oh, ele ah. está falando que acabou. Ai, Agora, ele viu, tá filmando, não está filmando, né? Acredito, coisa, né? Ó, ele está falando, chega. Você está filmando Nossa. aqui, que é coisa, Tem gente. duas pessoas assistindo. Nós estamos impressionadas é. com, com essa. Inacreditável. É. Ele ficou mais a, maioria, gelada, a maioria dá sim ou não responda sim, não. Uh, uh, uh, programa o pêndulo, põe, põe pêndulo de madeira. Gente, nada a ver. Vocês programaram alguma coisa? Quando tentaram, quando você. Vai sair torto aí. Vai sair é torto. Ah, quando tem, quando a, a, a Catarina tentou uh, pro, controlar o que, que o pêndulo fez? Parou. Ele, ele parou. Ele parou. ele parou. Gente, eu não sei como eu estou filmando aqui. É. Agora, agora está bom. É. Então. É, aí o pêndulo não não obedece, não. Ele vai no caminho próprio dele. Ele Ó, começou, indo. ele voltou. Hum. Ele, ele quer ser, ele, ele adora fazer, sei ele lá. Pode colocar mais perto. Ah, mas... Aí. Tá indo? Tá. Então, aí você ia fazer uma pergunta, Ana? Então, justamente, então, é... se à medida que a gente for fazendo o treinamento, for desenvolvendo, for aplicando né, em vários casos, etc., se a gente também, né, nós, alunos, também vamos conseguir ter esse, essa desenvoltura... Esse, esse trabalho todo tão abençoado aí, como a Armin também já está já ensinando pra gente. 40 anos. Então, tem muito Sim, tempo. É, é, é, a gente está de Ele é, voltou a, a soltar. A, a gente está admirada da. Ele está esquentando, não está aqui? É. Olha isso. Está torto, viu? Tá. Pode pôr mais pra cá, né? Está parecendo só, só eu. Quero que Na verdade, vídeo. a gente está admirada é. da, da habilidade da Armin, né? De, de, de, com facilidade, interpretar tudo o que a gente... É, com porque surpresa. aqui não é. existe nada teórico. foi mais pra cá. É. Desde a hora que vocês é. chegaram... Só prática. Só prática, prática, prática. Gente, vocês desculpem, porque eu não estou vendo o vídeo. Eu não sei se eu consegui pegar o tempo todo ou não. Uhum. Eu tenho a impressão que teve alguns momentos que saiu, né? É, que o vidro não apareceu. É, então... Mas... E agora é interessante prestar atenção na minha mão, como a minha mão está absolutamente parada e o pêndulo Você andando. Você quer fazer também, Cegra, um pouquinho? No, no teu mesmo, né? Ah, no meu? É. Mas para... Não, não põe não, aí, não, põe, põe aqui. Aqui. É, põe vamos... aqui tá, tá pegando aí? Mais para esquerda, a direita. Isso. Pega o dela? É, pega. Deixa eu ficar. Mas vamos por dele, né? Não, não. Porra, pode pôr, se quiser pôr, tá pegando, não sei. Não, vai sei. direita, isso, mais, mais do que, aí. Aí. Gente, desculpa de estar tá... assim, mas não tem outro jeito. é um improviso. É, é mas tá tudo sem improvisar. Isso. Então, você perguntou pra mim uh, sobre se vocês vão conseguir, com certeza. Com certeza, vocês não estão fazendo um curso atual, olha aí como tá, né? A coisa começou, tá pegando ela? Né? Tá pegando a Sandra? É, tá aqui. Vamos mostrar a Sandra um pouquinho, aqui ó, a Sandra, fazendo pra ela também. Aqui, se eu pegar daqui, tá pegando? Deixa eu pegar ela. E mostra. Não, eu não tá pegando o vidro. Tá pe... E agora? Agora sim. Não, mais pra direita. Aí é que você vai ficar longe é de isso, pra cá. Isso, ó, isso, isso, faz isso. assim, ó. Você também, Sandra, vem mais para cá. Aí facilitou agora. Aí, agora ele está, ele está, afastou. afastou. Ah, então agora ele está terminando. Por mais que você queira, ele não vai mais chegar junto. Gente. É algo inacreditável. Nós temos a é ajuda mesmo, aqui dos pré-adianos, é Dá para sentir a presença energética deles, a frequência deles. É aqui. Verdade mesmo. como é que tá a garrafinha? Ela começa a esfriar ou não? Ela começa a esfriar. E começa a, a irradiar. Olha lá. A energia fria, uhum. né? Então ela está com o magnetismo de tudo que vocês precisam, elementos tá certo aí filmando tá e também vai mostrar uh, vai organizar a uh, vai vai te reorganizar fala uma coisa você me perguntou alguma outra coisa de como foi que aconteceu isso alguma coisa assim? É, mais ou menos, como é a frequência, né, como, como que ela chega até aqui? É, ela chegou aqui através de um grande amigo meu, né, como eu sempre falo, que foi o Jurandir, né, o Jura, ele começou a fazer através de um, de um equipamento russo, e eu vi... Né? O, que é o dele, é extremamente eficaz, tanto quanto esse, só que lá vai no equipamento. E aqui nós conseguimos fazer sem o equipamento, sem nada, usando a frequência. E de lá me veio essa ideia, você vai fazer com a anestesia, hum. né, a frequência. E tá funcionando, é uma coisa que ninguém tem. Aí o pessoal pergunta para mim, é floral? Não, não tem nada a ver com floral. Tem a ver com a energia fria, vibracional, curadora e com a radiestesia magnética imantada, tudo que a pessoa precisa está contido aí. Né? É verdade, maravilhoso, inacreditável. Então, em breve teremos o próximo curso. Para quem quiser, né Sandra? Ah, sim. Com eu certeza. recomendo, porque eu estou impressionada. Impressionada com, a, com a, os acertos. Tá, Principalmente é. na minha parte física, mas também emocional Tá te mostrando, né? Tá, é, na parte emocional, na, na parte física ó, Ele tá afastando o seu, ó lá, é, tá começando a querer e, afastar Assim, ele vê o todo é, Faz o seguinte, tenta aproximar ele da frequência e vê se ele vai Ele empurra, ó, ele não aceita, ó Tá é, vendo? Ele não fica. Ele, ele, ele, tá turma, ó, ele repele, ó. É. Ele tá falando, chega, eu não quero mais. Já veio. Um, é, ele ele já não passa. vai. Mesmo que você force, ó, force. Ele não vai, ó, ó. Ele parou. Ele mantém distância. Ele mantém distância é, e ele para, fica ó. Porque ele fala, já entrou o suficiente. É incrível. Olha aqui. É. Querendo começar Gente, de novo. Gente, é sensacional. É. É. É. Ó. não vai. Ele não vai. Já tá energizado. Ó, ele tá querendo sair de área, ó, tá pedindo pra você tirar ele, ó. Ó, ele tá afastando, ó. Se você não Incrível. sai com a mão, ele continua aí, né? Porque é ele verdade. não sabe andar, ele não tem pezinho. Sim. mas ele tá, ele tá afastando. Se afastando, né? se afastando. Mas tira, Eu vai... não tô afastando a mão. Mas tira a mão, vai puxando ele. Então, mas é, mesmo segurando ele ali perto, ele não fica. É ele ele se afasta. Ó, ele não fica. Hum. Tá pegando o vidro, minha senhora, tá, tá pegando o vidro? Tá. Mais pra lá. Mais pra cá. Aí. Aí, aí, aí. Olha lá. Aí ele não vai, tá vendo? Porque ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ó, ele dizia, ó, ó, oh, ele incrível. dizia, ele não vai Ele falou, tá o suficiente, já já ele vai ficar irritado <risos> Porque ele fica bravo, ó, tá vendo? Tá, tá filmando aí? Tá, agora tá Agora ele empacou, chega Então Quero tá mais. bom Tá, tá mais que demonstrar. É isso aí, pessoal, vocês desculpem assim é porque eu não tava vendo não sei o que aconteceu. Agora que eu estou, das que estavam acompanhando, talvez alguns lugares fizessem sair lembrando, mas como é a live, né, não teve outro jeito. Um beijo grande tá. para todos. Beijo. Recomendamos. Recomenda, recomenda recomendo com, com recomenda. toda a certeza. Com certeza. Tá bom então. E sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão. Gratidão. Pode concluir.